e recentemente, recebeu o Conceito 7 na avaliação quadrianal da CAPES. E foi só a Iá, como é carinhosamente conhecida, chegar para a banca de defesa que o auditório ficou tomado de admiradores, amigos e tantas filhas e filhos que receberam da mãe Agunã o seu registro de nascimento junto aos orixás no conhecido terreiro no bairro Alto, que a Iá da Alzira leva há mais de 30 anos em Curitiba.